Hoje, dia 30. Estou conversando com o professor José Santana, aqui na Feira do Livro. E é um escritor, é, já tem vários livros publicados. José Santana, fala para mim do seu livro. Bom, a princípio eu quero apresentar. Foi assim que trata, o cujo tema é, trata sobre o meio ambiente, né? É um livro que até tomou né, liberdade de dizer que o Luiz que fez o prefácio e colocou aqui como sendo o, o, o, uma obra altamente educativa, o tipo pelo qual eu mandei para Brasília, que está no banco de ideias em Brasília, para apreciação lá da. para ver se consegue lançar isso aqui a nível nacional uma, uma peça contributiva na educação ambiental. Então, como aborda um tema da, da maior relevância, que é o meio ambiente, eu acho que é interessante que as crianças leiam esse livro aqui. E o outro livro, senhor? O outro é, também... Esse aí é o que, que é? Sobre o vaqueiro aí, a, a saga do vaqueiro. É, mas aqui tem um outro. É sobre o ambiente, né? O meio ambiente. O professor Santana foi meu colega. Nós discutamos na época eleição é o PTB. E aí, ó. Aí tem uma outra... É Nós temos aqui uma outra obra. O um grito de alerta. Essa, essa obra aqui também trata sobre o meio ambiente, né? Certo. Falar alguns trechos aqui sobre a nossa cidade, de Franca, né? Certo. Um, sendo uma cidade que se com o meio ambiente. E no segundo capítulo ele trata também do meio ambiente, né? Certo. leituras bastante dinâmico com relação ao tema. E... Também eu acho que é muito educativo. O que podemos fazer hoje para mudar a cultura da nossa cultura gerações, gerações, nossas gerações, em termos de preservação do meio ambiente, da natureza, é válido. Muito bom. O planeta, afinal final de contas, é... não vai suportar a agressão que o homem vem enquanto tentativa de sobrevivência, de ah, e Tudo que nós fizermos para combater essa ganância do homem, essa devoração que o homem está impondo sobre o meio ambiente, é importante. É importante. e as nossas crianças hoje entendam, né Elas precisam elas... de ter educação ali é. ambiental do ambiente, né? O meio ambiente. Ah. Aprender a respeitar o meio ambiente. Exatamente. Hoje, Adorar hoje. É, daqui a pouco nós vamos ter abertura aí da, da feira até o dia 4 de setembro, aqui na Praça Central de Franca. Nós estamos aqui acompanhando aqui ó, a, a abertura desse trabalho. É um trabalho que o professor José Santana é um dos membros que vai participar aqui, lançando livros aqui na feira do livro. Muito obrigado. Ronaldo Sato. Estou aqui conversando com um morador de Franca, porque Franca. não é francano. Eu sou francano. Quantos anos você mora em Franca? Eu, eu construí Franca. Eu ajudei a construir Franca. E me orgulho muito de, de ser francano, de participar desse progresso. Que, quando eu cheguei aqui, Franca era o centro. Eu tenho praticamente 70 anos de convivo em Franca, construí a minha família aqui, é, graças a Deus temos meus filhos todos é, bem encaminhados e agradeço tudo à Franca que me deu essa oportunidade de, de construir aqui a minha família. José Santana, José Santana, mas você nasceu aonde? Eu nasci no Nordeste, eu sou de origem nordestina, nasci na região ali de Feira de Santana, numa cidade, uma cidadezinha pequena, é, chama Santa Bárbara. Santa Bárbara. E hoje é uma cidade que está mais tô aí, deve ter uma população de uns 25 mil habitantes, mas na época era pouca coisa de. Era um arraial. Um arraialzinho. É, e nós.. É, eu não aceitava a situação do Nordeste, é difícil, a vida é muito difícil lá. Então certo. eu resolvi vir para São Paulo e vir para Franca construir a minha vida, graças a Deus, é. deu tudo certo. Essa cidade bonita, eu estou vendo aqui que tem um, uma pessoa que estava varrendo aqui, fazendo um barulhão. Aí ó, nós estamos conversando, o professor, é, ele... Escreveu alguns livros sobre o meio ambiente, certo? E hoje é a feira do livro, ali ó, nós estamos na Praça Central de Franca. Nós estamos, nós estamos aqui, nós estamos é, é, na abertura aqui, dessa próximo feira. próximo a onde é o antigo Bar Tubarão. O, o, o bar, do bar do Barão é onde? O Bar Tubarão era aqui nessa esquina. Essa aqui, esquina aqui hoje é. é a farmácia. É, aqui onde era... É. Aqui era a farmácia do Manezinho. A farmá... e, é, antigamente. E ali era o bairro é Aqui a gente dava volta aqui na, na cidade, e, né, paquerando as meninas, e, você... e um para um lado, outro para o outro. Você casou-se aqui Eu em, Fran... em Franca. Com eu a Francana, Franca, Franca, não. não? Com a Francana. Francana. É. Então você está na mesma situação minha, né? Também sou mineiro casado com a Francana. Ali era a antiga cometa, né? O ponto da ah, Cometa. Era O ponto do cometa. O cometa estacionava o... ali, certo? E... Tinha, tinha ali na esquina é, de o... o... é o... bar fantástica, né? Sim. É, lá na frente, ao lado da igreja, né? O relógio Sim. do sol, que é o, o relógio do sol, que é a maravilha. É uma das é. maravilhas de Franca, né? Que historicamente é, é fantástico, né? Pouca cidade tem esse privilégio de ter o, o relógio som. Isso. E Franca, é, tem esse né? E aqui nós temos a, a praça do outro lado da, da Monsenhor Rosa, a Praça Barão. É, a Praça Barão, onde tem origem a Franca. Ali ah, nós ó. temos um mato ali, o bem ali, onde está escrito sobre a história de Franca. Franca praticamente começou aqui na Praça Barão. Praça Barão. Onde é. tinha a, a venda de diamantes, a época? É, um, o nosso, isso, onde é. ali, era. E é até hoje, Franca é uma produtor de diamantes na região, os garimpeiros vinham para cá. do é, sapucaí choraram aqui no rio Sapucaí. Sim. E vendia suas, suas pedras minhas, aqui na Praça Barão e continua, isso começa até hoje. Franca. É a terra do diamante também. Santana, você tem quantos filhos? Eu tenho cinco filhos. Cinco filhos? Um adotivo, que está fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Certo. Todos, outros, todos eles são formados, são graduados. Certo. Em, em diversas áreas. Fala o nome deles e a graduação deles, que é bom. Eu... Eu, tenho, ó, eu tenho o primeiro, primeiro filho, é o Hugo. Hugo Santana Lima. Sim. Ele é engenheiro civil, trabalha na Natel. Sim. E tem uma doutora Maria Cláudia Que é advogada e Tem uma, uma outra filha Que é professora de educação física A Sim. Márcia Que é bacharel em direito também é biomédica E o Marcelinho É o meu Senhor. caçula Fazendo doutorado Que faz doutorado na Universidade Federal do Rio você está trazendo hoje para a Feira do Livro, um livro que falando, é, espero só mostrar a capa dele aqui, é, a, a, a Saga do, vaque, do, é, a do saga Vaqueiro do, do Vaqueiro, José Santana, Lima. José Santana, o que, que é esse livro? Qual o conteúdo? Bom, esse livro conta a história de um, de um nordestino é, que fugiu da, da, das dificuldades do Nordeste, da vida lá no semiárido, um retirante, e um retirante, e veio procurar melhorar a vida em São Paulo. E é um livro que, você lendo você vai entender que vale a pena ler. É um pouco de história da sua é, história. história é, é uma biografia, né? Certo. Eu escrevi ele na terceira pessoa, tentando, certo. tentando tá enganar. É, os eleitores, os o, leitores. O, o leitor, né? Leitor. A pessoa e tal, mas na verdade é que sou eu. Essa história se deu comigo. Você que é o personagem central. É, eu sou o personagem central desse livro. Que coisa boa. É, é a pessoa que vai lê vai entender como todo nordestino que sempre passa pelas suas dificuldades. Eu não fui diferente. Você não foi diferente. Eu e vale a pena, eu acho que vale a pena ser mesmo. E é um exemplo para as pessoas né, é, seguirem e ver que é possível se vencer na vida. Vencer na vida. Com, com luta, com muita luta, muita garra e determinação. Acima de tudo, Ronaldo, eu te falo, que eu aprendi com meu pai, ele sempre dizia, o homem para vencer na vida tem que ser honesto e trabalhador. Era, a fala dele era essa, constantemente Sim. um exemplo. E realmente nós procuramos seguir essa, essa, esses conselhos dele e deu certo para mim, graças a Deus. Vocês são quantos irmãos? Nós somos em dez irmãos. Já morreram alguns, já morreram, mas nós estamos hoje em oito irmãos. Que coisa boa, Santana. O nome do seu pai, só para a gente registrar. Meu pai é Manuel Santana Lima e a minha mãe... Leonor Carvalho Lima. Você conheceu o avô? Quem? Avô seu. Ah, o meu avô eu conheci muito, ligeiramente. Eu era muito pequeno quando ele faleceu, né? Que chamava João Santana Lima. João Santana Lima. É o meu avô materno, paterno, né? É. O meu avô materno é Manuel Pedro. Manuel Pedro. É, Manuel Pedro. Ele faleceu muito jovem e teve... Você tem sempre vínculos lá, você em contato com a sua família lá. Inclusive no todo ano eu estou lá. Eu vou sempre em Santana, Salvador, onde moram hoje as minhas filhas, porque o papai vendeu, vendeu a fazendinha que tinha, onde nós certo. fomos criados. E os irmãos, os irmãos moram todos em todo Salvador. Né? Coisa boa. Eu estou aqui registrando de maneira rápida uma conversa boa com José Santana Lima, a saga do vaqueiro que ele está lançando aqui hoje na Feira do Livro, em Franca. Esse livro conta a história do, desse rapaz que saiu a sair do Nordeste sozinho, depois de ter viajado de trem dez dias sem tomar banho, sem comer, comendo apenas farinha com carne seca. Assada na brasa. Certo. Dez dias depois da, do início da viagem, sair do lado de Salvador, chegou o trem e parou na, na estação do Braz, aqui na capital de São Paulo. Foi uma façanha. Uma façanha. Aliás, está aqui. Está ah, aqui. Essa pra, façanha. Aí, Como que você descobriu Franca? É, eu descobri Franca porque, é, para minha sorte, eu trabalhava é. em São Paulo. É, e para os serviços braçais, porque não tinha cultura, não tinha... Eu sabia ler muito mal, formação é, a formação muito fraca. Então eu, a gente trabalhava serviço serviços braçais, aparecia ali, né? E como estava difícil o serviço naquela época, naquela época os, os patrões não admitiam que você ficasse mais de, de nove meses numa empresa. Para fugir das leis trabalhistas, essa coisa toda. Então, eu trabalhei nove meses lá numa construção, numa empresa chamava Spig, é, construindo redes de manutenção para lá. trabalho serviço terceirizado para lá. Aí, acabando esse serviço, eu, um colega meu lá Ah, eu vou para Ribeirão Preto, porque lá tem muito, muita chance, é uma região muito boa, e a gente vai construir linhas lá, rural, né? E como eu, eu já sabia trabalhar um pouquinho nisso, aí eu vim para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto eu vim para Franca. A ideia era aprender a trabalhar de sapateiro, e, e, inclusive eu trabalho um pouco de sapateiro, trabalhei um pouco. E a ideia era montar uma fabriqueta e crescer na vida e tal. Mas, como era muito difícil naquela época de 57, 58 por aí, então, eu entrei na Companhia Paulista de e Luz, em 1960, 1 de agosto de 1960, eu entrei na Companhia Paulista de Luz, numa segunda-feira. E ficou até o final. Onde eu após... trabalhei por quase 40 anos. Quase 40 é. anos. Fez uma história bonita Sim. e respeitada aqui em Franca. Graças Todo a Deus. Todo mundo que conhece o professor Santana sabe do trabalho e a dedicação dele e o amor que ele tem a essa cidade. Graças a Deus. Parabéns, oh, Santana, porque você é uma referência de trabalho e uma referência como escritor dedicado ao meio ambiente, à recuperação do meio ambiente. Obrigado.